Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Andrei Ascar do Corrida Perfeita em mais um podcast E estou aqui acompanhado do Tiagão, também do Corrida Perfeita Para a gente trocar ideia, falar sobre corrida E hoje, o tema... Qual é o nosso tema hoje, Tiago? E aí Andrei, beleza? Nosso tema hoje é sobre dor e corrida A relação entre esses dois sujeitos, né? Se quem corre realmente tem que conviver com dor O tal do No Pay No Gain é? É, e a ideia até desse podcast que eu te propus Não sei se você se recorda é. Foi de quando um seguidor, na verdade até um atleta Do próprio Corrida Perfeita, viu uma postagem De um, de um caso de sucesso De um atleta nosso lá, claro, que assina o nosso programa né? é, é, Falando que voltou a correr sem dores E tal E que está sendo possível isso para ele né? Sentir dor nenhum ao correr E aí o um comentário bem amistoso, inclusive, desse nosso atleta Foi comentando que ele achava difícil Existir um corredor é, que não convivesse com dores, né? É, era uma coisa inerente à corrida E aí a gente vai discorrer um pouco sobre isso e... A gente até discorreu com ele lá, foi bem legal o bate-papo Resolvemos ali bora. a conversa e vamos falar um pouco mais a respeito? Bora, bora, bora Então, vamos lá Sentir dor e correr É necessário você sentir dor e correr? Ou então aquela questão da sofrência, né que o pessoal gosta de vangloriar da sofrência. Vamos ali sofrer um pouquinho, né? E o que você falou agora há pouco, né? não pain, no pain, né? É, no pain, no gain, né? Sem... Sem, sem dor, dor, sem ganho. ganho. Cara, vamos lá. Aí a gente vai ter que discorrer um pouco sobre o que é a dor, né? A dor é aquele incômodo, né? Aquele desconforto causado no corpo de forma aguda, né? Que você sente um desconforto até mesmo localizado ali em certo ponto e está doendo, porque nada mais é estar desconfortável naquela região. É o seu organismo, seu corpo mandando uma informação para o seu cérebro que está doendo. Isso pode ser de certa forma localizado, onde você consegue mediante uma percepção do seu corpo, você pô, está doendo bem nesse ponto, está doendo naquele ponto ali. Pode ser uma, uma questão de tá doendo tudo, né? de que tá tudo desconfortável, aquela dor mais profunda. E porque tudo passa pelo cérebro. Então, a partir dessa questão de tudo passa pelo cérebro, são informações que são chegadas no cérebro, que são, digamos, é, percebidas né, e traduzidas pelo cérebro para a gente sobre o que é que está acontecendo, se é uma dor... Que você consegue continuar, se é uma dor, pouco, se é um desconforto tão grande, se é um desconforto médio, se é um desconforto baixo Se esse desconforto vai te causar problemas no futuro, se esse desconforto não vai lhe causar problemas no futuro O que, que eu tô falando sobre isso? Porque essa dor vai ser interpretada Vai ter uma informação sobre a dor, porque essa dor nada mais é do que esse desconforto E você entender esse desconforto é primordial, eu ia falar principal, mas é primordial Digamos assim, você entender esse desconforto, por que, que você está sentindo esse desconforto, para saber se é um desconforto do no pain no gain, na questão de você estar tá estressando o seu organismo para melhorá-lo futuramente, porque a gente tem que gerar o estresse e o descanso para promover a supercompensação, certo? Então você tem que gerar um desconforto no seu organismo, você tem que tirar ele do, da mesmice, então de certa forma há de se ter o no pain no gain, ou tem que doer, tem que estar desconfortável para você evoluir. Né? Porque senão seu corpo não vai se preparar pra isso Pra supercompensação, como eu falei novamente Até Pra quem visa provas de corrida, por exemplo Não pode deixar essa supercompensação pro dia da prova né? é. <risos> Teoricamente né? É, é não porque acontece. acaba que São momentos de dor Tem a dor do treino, tem a dor da prova Tudo é interpretado de forma diferente no seu cérebro E principalmente o cérebro tem uma parada Muito bacana, que é essa questão Do nível de dor, da percepção De você conseguir o próprio endurance né? De você persistir durante Essa dor é justamente ele saber se essa dor tem um momento que vai parar ou não vai parar. Tanto que quando tá doendo, mas você tá no final da prova, você consegue até acelerar, porque logo ali já acaba o negócio. Mas se você não sabe quando que se encerra essa dor, se o seu cérebro não consegue mensurar se essa dor vai acabar daqui a 5 minutos ou daqui a 1 hora, ele tende a te frear e fazer com que você... E que você não consiga mais se esforçar né? Por conta desse desconforto, dessa dor Dessas informações que estão causando distúrbio no seu cérebro Na, na homeostasia ali do, do cérebro perceber que está tudo sob controle Então, você entender essa dor, o que está ocasionando O que está ocorrendo Aí sentir uma dor no joelho Que dor no joelho é essa? Entende? Porra, é uma dor no joelho que está uma pontadinha aqui do lado esquerdo Inferior aqui, lateral do meu joelho mas o que, que pode promover isso? Será que é o movimento que eu estou fazendo que está promovendo? Eu tô, estou tô exigindo nessa dor, nesse desconforto que eu estou sentindo? É mais muscular ou é mais né, no osso mesmo? Que tipo de dor é essa? É uma dorzinha fina, aguda? Ou então é uma dor mais. que não está deixando eu movimentar, que está deixando o um negócio meio que um bololô, inchado? Então você vai entendendo essas dores, essas situações que estão acontecendo no seu corpo. Para você saber como ultrapassar isso Se deve ultrapassar isso para promover sua supercompensação Ou para atingir o seu objetivo que você quer com aquela atividade que você está executando Ou se você tem que parar Então de uma forma geral é você entender que dor é essa Sim, até em cima disso que você colocou Eu trouxe alguns pontos aqui Do que a nossa audiência costuma mandar para gente é, um que eu queria que você discorresse seria até que ponto a gente pode considerar uma dor normal, né? Porque a gente vê muita gente que leiga, até no esporte esses dias, eu ouvi algumas pessoas conversando mesmo falando Ah, correr é um negócio que vai ferrar seu joelho, correr vai acontecer isso, ou seja, tem, tem certos mitos aí ou certas falas é, Senso comum né, de algumas pessoas, principalmente fora do esporte, dentro do esporte também Então, o que, que seria até certo ponto normal em relação à dor? E o que realmente a pessoa tem que se preocupar E não pode considerar normal de forma alguma E procurar ajuda, procurar solução E procurar entender a dor como você mesmo disse Não, exatamente, o normal vem da norma né? O que todos fazem, a grande maioria faz E causa a tal da norma Antigamente, hoje em dia, eu acho que vem mudando um pouco Mais recentemente, até mesmo os próprios Ortopedistas vêm buscando mais informação sobre o movimento Como é que acontece, como é que a corrida Já vê que a corrida não é algo que Oh, se você correr, você vai machucar o joelho Tem que perguntar como é que você está correndo Você pode estar tá sobrecarregando o seu joelho Ou pode não estar tá sobrecarregando o joelho por conta dessa dor A maneira que você corre é como? Ah, isso você gera uma sobrecarga maior no seu organismo Por isso está gerando esse desconforto, que é essa dor Que pode acabar virando uma lesão A dor não necessariamente é uma lesão no seu organismo Uma lesão que eu diga é de de te machucou severamente Que você não consegue mais executar o movimento Com, com perfeição, por assim dizer Fazer o movimento de forma correta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 porque muitas vezes pode ser para você ter esse entendimento do seu organismo, foi só realmente um esforço que você fez. Mas se houve essa questão do barulho que eu botei aqui de uma forma bem, bem simples, sacou? você vai ao ortopedista logo direto. Não é qualquer dor que você precisa necessariamente buscar e esperar lá na sala de espera para ser atendido por nutricionista, já, já marcar com o cara. Não, calma. Ortopedista, Perce... ortopedista <risos> que eu falei. Nutricionista. Olha aí, eu vou falando, é fome tá já, será? Onde? Ah, não, tá de boa. Aí, cara. Então aí você vai entendendo, você vai dando um processo também pra entender o seu corpo, como é que ele tá respondendo a certo tipo de estímulo. Pô, foi naquele treino de tiro, ele puxou a perna atrás. Que tipo de puxada foi? Foi uma puxada fina que você não conseguiu mais executar ou foi uma puxada que formou um bolo na sua musculatura que você alonga, passa a mão, você consegue sentir o ponto da dor, sacou? Então aí você vai trabalhando o seu corpo, vai sentindo essa dor e vai entendendo essa dor para que essa dorzinha e desconforto não te pare de uma vez, mas que ela faça aprender. A dor é essencial para isso, para te fazer aprender. E, e em cima disso então, até de outros conteúdos que você já fala muito a respeito dentro do próprio programa, as primeiras aulas que a gente tem lá do corrida perfeita, é, a preocupação maior então é quando se fala de dor articular ou lesão articular ou, ou óssea também, a, a, que não seria, digamos assim, algo que não tem que ser visto com mais cuidado, comparado com a lesão muscular, né, com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 nas articulações, você tem que procurar um médico sim Você tem que saber interpretar suas dores E saber quando é que é a hora de correr para o médico E quando que uhum. é só tranquilizar e vamos embora Essa colocação que você fez agora De tentar identificar com mais profundidade Algo dentro da própria articulação Ou se for algo acessório, ali lateral Tem até a ver com uma pergunta que eu tinha trazido Que é sobre essas dores mais leves articulares Então, de certa forma, dependendo da situação Pode ser algo mais corriqueiro Algo que não, não tão preocupante é, algo muscular que tá. Essa, essa dor que você deu de exemplo aí, vez ou outra, eu sinto a dorzinha durante algum treino mais puxado na lateral do joelho. Pela percepção que eu já tenho de tempo de corrida, de ter tido problemas, eu percebo que às vezes é a face puxando ali, né? dando aquela Sim. dorzinha e depois passa. Sim. Então, depois né? passa, principalmente se você cuidar, passa Sim, mais rápido, é né? Exato. Se fizer uma liberação. Você já sabe o que fazer quando é. começou a dormir. Principalmente eu sei quando eu tô. Isso pode ser isso aqui. Deixa eu é. fazer isso aqui pra ver se alivia. Um, fiz e aliviou. Beleza, né? Problema Tanto que Você que sabe que eu sou encurtado, né? <risos> cadeia posterior. Então eu percebo essas dores quando justamente eu tô descuidado no alongamento e tudo. Quando eu tô cuidando direitinho, Ou passo até mesmo longe dela Mas próprio fortalecimento. Sim. É... Pô, por que, que tá doendo? Não deixei de fazer os treinos de força Não estou fazendo aqui Começou a sobrecarregar aqui Meu músculo não está aguentando mais o movimento Então, você já se lembra Isso tudo parte da questão Que é o, o conceito 1 um do Corrida Perfeita Que é a consciência, né? Tanto uhum. a consciência do movimento Quanto a consciência do que está acontecendo Com uhum. o seu corpo Isso é muito interessante de, de se perceber Que aí você vai aprendendo Pô, estou com uma dor aqui O que, que pode ser? Olha, se não for nada grave Faça isso, isso, isso uhum. que Pode passar Isso o fisioterapeuta pode te... Ajuda porra, estamos tratando isso e não está dando certo. que também é outra coisa que acaba encaixando com a questão da Corrida Perfeita, que é quem você é, <risos> e onde você quer chegar, tem aquela questão cara do diagnóstico. Você precisa de um diagnóstico preciso do que está acontecendo com você para você conseguir tratar. Se você não tiver um diagnóstico preciso, do que está fazendo ali, do que aconteceu com você, da sua lesão, da sua doença, seja lá o que for, você não vai ter um tratamento correto para você chegar onde ele quer que é a saúde, para você estar saudável. Então, pô, tô sentindo o joelho aqui. Vamos lá. O que, que pode levar a dor no meu joelho? Quando eu faço, qual o movimento que, auxilia, ah, que eu sinto mais? Ah, é nesse ponto de pressão aqui. É quando eu agacho aqui cerca de 90 graus, vai na frente aqui na patela é uma pressão maior que eu tô sentindo aqui na patela e tal tudo mais o que que gera uma pressão maior na patela pô é o um músculo tenso não necessariamente é desgaste então se eu tirar a atenção nesse músculo fizer uma liberação no, no meu quadríceps será que não vai auxiliar será que pode auxiliar você vai lá libera faz uma massagem por aliviou essa tensão na patela então não é nada muito grave então você entendendo todo esse processo é uma questão de autoconhecimento, né, para você ter um controle e também para você, já que eu tava sentindo agora, o que, que eu tenho que fazer para não sentir novamente? Uhum. E assim você acaba pra se tornando... Trabalhar na causa, né? não Isso, só no remédio. né? Não só no remédio, é... para você se tornar um corredor injury free, como o pessoal gosta de falar, né? sem, sem se lesionar, sem problema. Porque a dor, o desconforto do seu treino, sempre quando você treinar forte, você vai sentir esse desconforto E na boa, você tem que buscar esse desconforto para evoluir Se você, Se você, você ficar evoluir, só né? na zona de, de conforto ali, você não evolui ah, mas só quero relaxar, só quero desestressar, beleza, está no caminho certo. Sua mente está ficando de boa. Esse, tá inclusive, vai ter menos risco de ter qualquer problema, né? Ou sentir Sim. dores, inclusive, musculares, né? Eu lembro Sim. até que o exemplo do atleta que a gente teve o um comentário era, era um case de pessoa que gostava de correr para curtir mesmo e falou, estou não sei quanto tempo sem sentir dor nenhuma. E se ele corre de boa, digamos assim, muito provavelmente ele não vai sentir nada, né? Nem muscular. Sim, porque aí o corpo já se adaptou. Ele gerou uma adaptação no corpo dele que já está adaptado àquele nível de esforço que ele exige do corpo. Mas aí questões de ganhos de saúde, de melhora, a gente já sabe, a gente vai até trazer aqui futuramente no podcast o, o, o doutor Rinaldo Pereira, né? Pra conversar com a gente, pra falar sobre isso, justamente a questão da busca da performance de pessoas mais velhas a gente que falou isso em tá, outro episódio. Também. E como que isso está atrelado à melhora a saúde, da né? saúde, né? Mas a gente está falando aqui de saúde mental, uhum. da questão da liberação da endorfina, aquela sensação boa e não só a saúde cardiovascular, muscular e então, assim. né? então a gente falou agora há pouco também da questão de, de remediar e buscar a causa, né? E você falou a pessoa entender e procurar entender o que está que acontecendo com ela é, diagnosticar de fato o que é aquilo. Vamos falar um pouquinho do que a gente traz de conteúdo para as pessoas, tanto dentro do método Correta Perfeito, até tem alguns vídeos gratuitos nossos. Quando ela percebe em conteúdos como esse, que... Por mais que ela tenha que buscar tratamento ou identificar outras situações em relação à dor dela no joelho, mas por exemplo, ela viu que, poxa, a maneira que eu corro, eu vi lá num vídeo do Andrei, que pode melhorar, então vale a pena ele investir nessa melhora identificando realmente que o padrão dele ele, ele considerou não não tão eficiente ou é algo que ele tem que se preocupar primeiro com a parte da lesão, buscar resolver, se ele não estiver correndo principalmente, né mas se ele estiver correndo, por exemplo, vale a pena de imediato investir na melhoria da técnica? Olha, eu uma acho vez, uma vez claro que poxa isso que está passando para mim aqui em relação a como correr ideias, né? Não tem é. nem aquele certo e errado que a gente busca é. não falar tanto não, mas é, pô, não, Ele mesmo é que entendeu que ele pela nossa ideia passada, pô, não está eficiente minha corrida. Vale a pena investir de imediato em então, paralelo com o tratamento, né? Eu já fiz uma reflexão direto no Instagram falando sobre o vale a pena, né? É. Qual é a pena? O que que vale, né? <risos> Então, qual é a pena do cara? Pô, é gastar 300 reais <risos> Pra ele aprender alguma coisa a mais Na consciência do movimento Pô, eu acho que vale a pena demais né Mas falando no mundo da corrida Meu Deus do céu, isso aí é quase de graça Mas, e é conhecimento, né? Agora, ele vai parar pra pensar ali Pô, tô machucado O interessante, mesmo que ele não possa praticar o movimento Ele já começar a entender o movimento Ele estudar é ele já imaginar o que seria feito Para depois executar Assim torna o aprendizado muito mais fácil Mas é só para complementar essa pergunta Eu fiz porque chega muita gente Até o Corrida Perfeita falando o seguinte Eu estou com dor no joelho, não sei o que, que é ainda Mas eu vi que o jeito que vocês recomendam ali De melhorar, eu preciso melhorar muito Se melhorar se eu fizer isso, mudar, vai parar a minha dor? A gente não pode dar essa resposta para ele muitas não vezes. Não, posso, mas sem grande, grande chance. grande chance e de todo modo vai evitar provavelmente outros problemas ou até que aquele mesmo se repita. Né? Sim, porque a ideia desse do método é justamente diminuir a sobrecarga que a gente tem no nosso organismo em locais que não se adaptam de forma fácil. Esse é o grande ponto, é tirar as adaptações do osso, das suas articulações, para você trabalhar mais os seus músculos e tendões, onde eles se adaptam de uma forma mais fácil. De uma forma progressiva, você vai fazendo isso, você vai gerando essa adaptação de forma segura. Do que de outra maneira de correr que existe por aí, que existem pessoas correndo dessa outra maneira, tá Mas a gente diminui o, a chance da pessoa gerar uma sobrecarga na articulação, correndo do jeito que a gente fala pra correr, no Corrida Perfeita. Esse é o grande ponto. Então, pô, tô sentindo dor, ainda não sei o que que é. Faz o teste, cara. Vai lá. Cinco minutinhos, experimenta. Você sentiu uma experiência diferente na sua corrida, correndo é. dessa forma, é. já... Já puxando pra cá. Pô, é, senti, legal. Porra, então vai, vai vendo isso. Como é que vai ser na progressão da sua dor? Você parou de correr do outro jeito e começou a fazer fortalecimentos educativos. Vai fazendo essa progressão aos poucos. Sentir a resposta que o corpo dá, né? Exatamente, porque não adianta o, o doutor o PHD, o blá blá blá, ou botar lá no papel que a, isso faz isso. Se o cara faz, ele não sente. Ele não percebe essa Faz lá, sente, percebeu a mudança, a alteração, continue. Legal. Para quem não conhece, né? entra lá no corridaperfeita.com. Conhece conheça a nossa proposta aí de treinamento, de lições Isso, toda uma progressão, e tudo bem tudo feitinho, mais. bonitinho. Então, Andrei, para a gente caminhar para a parte final desse podcast aqui, até retomando o que a gente falou no começo sobre algumas ideias, algumas crenças muito comuns aí no mundo da corrida, até de quem está fora da corrida. O corredor, principalmente o iniciante, ele tem que sentir dor na canela, tem que sentir dor no joelho.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 então, fica a nossa dica mais uma vez de conhecer nosso material, nossos vídeos no YouTube, Cara, pra conhecer a parte técnica, isso, fazer um fortalecimento isso. adequado mas primeiro. Só aproveitar um negócio aqui que também, que eu até botei no comecinho, a questão da sofrência, né? Que a pessoa, as pessoas gostam de vangloriar a sofrência, então a pessoa quer buscar a sofrência, eu quero sofrer, parece que é legal sofrer, sacou? Eu vou lá sofrer. Aí é, a pessoa acha que é de boa, não, sofre mesmo, mas sofrer é legal. Cara. Não, acho que não é por aí. Não tem por que sofrer, sacou? Esse negócio é sofrência. Principalmente quando está envolvendo a na saúde física, né? Se é. for um sofrimento alimentar para você superar, talvez, né? É, sacou? Então, você vai sentir dor. Vai sentir dor quando você estiver buscando aumentar o seu desempenho. Mas que dor? Uma dor que dói e passa. Muscular, principalmente. Muscular, principalmente, né? principalmente sacou? Com desgaste, do corpo cansado e tudo mais. Beleza, isso passa. Mas viver com dor não E também vai depender muito do nível que você quer chegar uhum. Na sua corrida que você tem que puxar Quanto mais treinado você é, menos treinável uhum. você é Então você tem que ir puxando cada vez mais Mais intenso, um pouco mais de volume Dependendo de onde você quer chegar E assim você vai estar cada vez mais fora da zona de conforto né uhum. Para chegar nesse nível Falando em muscular, até para minha última pergunta que eu teria para você A gente vê muito corredor que...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 Quanto mais eficiente ela tiver, menos você vai sofrer, inclusive musculatura, né? Não só articular. Exatamente. Né? A musculatura vai... Você corre fazendo um esforço menor. Sim. Essa é a ideia. Com musculatura mais forte, inclusive, né? Lembrando Sim. que a gente tem todo esse conteúdo lá, tanto treino de força quanto treino técnico. E também dentro do canal, quem não conhece o canal do Corrida Perfeita, a gente tem lá os vídeos falando de canelite, aquele, dor no aquele, joelho e tudo mais. E-book gratuito do pessoal da 449? Tem, tá. É, ah, tem quem, parte de nutrição, né? Pra, pra quem tá dentro do método, tem alguns bônus lá, alguns extras sobre nutrição. Para quem não tem acesso a um nutricionista esportivo Exatamente. hoje, né? Muitos, muitos locais do Brasil aí no interior, principalmente, noção, a galera né? não tem acesso a um nutricionista esportivo, Bom. até porque não é regulamentado o atendimento à distância ainda. É, né? Isso tudo faz parte da corrida, da saúde, né? Pois é. E a gente está aí sempre uma corrida perfeita. Então, beleza, mais alguma coisa que eu queria colocar para finalizar esse papo? Vamos lá, galera. Vamos nos manter conscientes. Vamos experimentar, sentir o nosso corpo, ver como ele reage. E vamos nessa, lado a lado, com uma corrida perfeita. Então beleza, e só para fechar, quem não conhece o corridaperfeita.com ainda, acessa lá e conheça nossas propostas para que você treine de forma mais eficiente, longe de lesões e atinja seus objetivos com saúde e a longo prazo acima de tudo. Não é não, Andrei? Isso, Valeu, tenha gente. metas audaciosas. Com saúde. Lógico. Valeu. Valeu, grande abraço.